Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Cara, Ao contrário do irmão dele, não sei o que, não tem o que, não tem o que. cara tá nessa de, olha, ele tá falando aqui que quer que é matar um debate cara. contigo aí. Eu vou dar palanque pra esse cara? Ah, ele falou que não vai dar palanque pra japonês do pau pequeno não. <risos> <risos> Deixa eu fazer cara, a porra tá do tá fogo aqui se eu não eu tô falando pra caralho ali, moleque. É Sozinho. Faz igual a Lira, cara. Boa tarde pra trancar ele na cara aí, ó. <risos> Você não pode parar de falar comigo. Passa assim. <risos> ele podia mesmo? Tá ligado? Ele podia mesmo? Não, podia porque, regimentalmente, hum. segundo a regimental. Porque o que acontece? O Kim ele errou que ele foi falar. Ele se inscreveu pra falar a favor do relatório. E o relatório era pela prisão do Daniel. Então ele nem ia falar a favor da prisão do Daniel. Ele ia falar contrário. E aí ele começou a discutir com o Arthur Lira, o presidente da... da, da é, isso é legal pra vocês, né? Sim, nessa pauta aí a gente...